Oi, boa Oi. tarde. Boa tarde. Uh, eu tô com um pouco de caspa. Será que tem algum shampoo para de caspa Tem, tem, sim. Vou aqui pegar um pouquinho. Tenho esses aqui, ó. Esses três. Uhum. Uh, eles têm uma diferença entre eles? Não, todos eles são pra caspa. Todos são iguais. ah, uh, assim. Tá. Mas... Ai, será que tem algum melhor, assim? Não, Não todos eles são bons. Quais são os preços deles? Esses dois aqui têm o mesmo valor, R$16,80. E esse aqui tá R$13,90. Ah, então... Ah, acho que eu vou levar o mais barato, então. Uhum. Então tá. é bom também. Obrigada. De nada.